Tudo bom com vocês? Hoje eu vou abordar um tema muito interessante e eu já vou pedir para o Jean abrir o telefone, tá Jean? O telefone é para quem quiser fazer uma pergunta a respeito do registro da memória celular. Ah, meu, o que é o registro da memória celular? É, eu tenho muita facilidade em canalizar o subconsciente da pessoa. E o subconsciente conta o que Tudo. Ela revela tudo, como a pessoa está, o que está que acontecendo com ela, os motivos da ansiedade, da depressão, da angústia, aquelas enxaquecas violentas, que, aliás, depois eu vou falar disso, que eu tenho, as frequências, gente, que tira enxaqueca, angústia, uma, sabe, ela é direcionada para aquilo que você precisa. Mas, por ora, estamos aqui para falar sobre os seus bloqueios, as suas crenças, as limitações. O que, que são crenças limitantes? né? Ah, crenças limitantes são aquelas crenças que você traz desde criança e, e que te censuram. Você tem a impressão que tem um sensor lá dentro de você que faz você ter medo. E tudo aquilo que faz você ter medo, deixa você fora da realidade. Deixa você fora da sua estabilidade emocional, você perde a inteligência emocional, você perde as suas características primordiais. Você passa a ser um simples reflexo das memórias né? E dos implantes das memórias celulares, aqueles paradigmas que vieram na nossa rota. O Nelson está te mandando boa tarde, Jean. Oh, não, ah, ele está mandando um beijo para você, viu? Não, não, não. <risos> tá bom, Nelson? Então, os implantes, aquelas memórias que vão transbordando né, dentro da gente, que nos fazem tanto mal, como isso é ruim, como isso uh, nos, nos machuca, estou uh, gostando de ver o pessoal aí entrando no Instagram, o nosso Instagram está mais funcionando mais do que o Face, sabia, Jean? Legal. Ah, isso é muito bom, o problema, logo logo eu vou desistir do Face. Então, <risos> uh, acontece exatamente isso, uh, todas as o, olha o Vinícius também tá aí o Rastelo nosso colega daqui da Rádio Mundial grande Vinícius Rastelo te amo também te amo Vinícius então uh, essas crenças esses padrões de pensamento eles nos provocam tanto medo que nós não conseguimos nos entregar por inteiro em nada as pessoas elas falam muito de amor incondicional, né? Mas como que você pode sentir um amor incondicional se você vive no medo? Não tem condição. O amor incondicional, ele é desprendido de medos, de crenças, de padrões. Ele é desprendido de tudo aquilo que possa te causar danos morais, danos emocionais. Danos de vida, de uma existência inteira. E eu vou falar agora uma coisa para vocês. Sabe aqueles pensamentos repetitivos? Você vai morrer com eles se você não mudar. E os pensamentos repetitivos, eles não, nos causam sérios problemas de atrofias no corpo. Eles nos causam sérios problemas de... Uh, de males cerebrais, neurais. Eles causam porque você não consegue enxergar um palmo além daquilo que você pensa. Você não é uma mente livre, solta, uma mente espiritual, uma mente de alma. Você é uma mente ligada aos seus pensamentos, doentes, sistemáticos, Cheio de, eh, cheio de ranços, cheio de, de passado, cheio de tristeza. Você tenta enganar você mesmo dizendo que você está bem? Uhum. E a gente finge que acredita, né? Eu, pelo menos, finge que acredito. Não adianta discutir com quem se vê como uma pessoa... Alegre, feliz, desprendida, porque ela está presa na censura dela. Ela está presa no mundo dela. Ela está presa na pequenez dela. Bom, vamos atender ouvinte, Estamos aí também com a Neuza. Um beijo, Neuza, para você pelo Face. Célia Rezende, e mais alguns outros, né, aqui do. Uh, que entraram no, no Instagram. Uh, a ah, o Pedro, o Pedro também tá aí, o grande Pedro, adoro ele, né? Temos algumas pessoas ali, Liz de Oliveira. Bem, gente, agora eu vou atender, e mais outras pessoas, agora eu vou atender o ouvinte. Alô? Oi. Oi, quem tá falando? Oi, meu nome é Mary. Tudo bem, Mary? Tudo. Então, eu tenho, eu tô num nível de estresse e de... Que eu já não estou conseguindo mais controlar. Eu queria ir contigo. Tá. Me ajuda. Mas você não tem a síndrome do pânico, né? Não, não, não. Eu só. Eu tô de estresse que meu olho fica piscando, que do todo. Você pula. Tenho violenta, sabe? Sim, é porque o medo causa, né? Porque o medo, ele é uma prisão. Uhum. Ele te censura o tempo todo, ele, ele fica assim, não faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo que você pode se prejudicar. Cuidado, não vai, entendeu? É. entendeu? Não se, então, e, e, e você acaba criando um mundo dentro de você aprisionado. Aí tudo que você tem de medos lá dentro, eles vão aparecendo no corpo também, né? Então vão aparecendo esses tremores no olho que fica piscando toda hora, pula, né? Sim, dentro é. da boca fica tremendo, meio formigando. Sim, porque você tem medo de falar. Hum. Você tem medo do que os outros possam julgar em você quando você fala, né? Uhum. Ou você tem medo de não falar uma coisa coerente? Uh, os seus medos, eles são muito voltados a repreensões da infância. Hum. Sabe quando a pessoa é repreendida na infância? Nem hum. sempre pelos pais, às vezes por outras pessoas. Uh, então, acontece isso. Me diz uma coisa. Oi? Eu acompanhei até os 18 anos. Ah, então. Tá vendo? Mas você morava com seus pais? É. Meu pai e minha mãe. Mas era meu pai. Meu era pai. teu pai que batia, né? Uhum. É, vocês são muitos irmãos? Não, só tenho mais uma só. Tenho uma irmã. Uhum. E a tua irmã também apanhava desse jeito? Não, ela nunca apanhou. Era tudo você, né? Uhum. Você é a mais velha? Sou. 11 anos de velha. Ah, tá. Pois é. E ele desconfiava de você o tempo todo, né? Não, não, na verdade eu apanhava por qualquer coisa. Apanhava porque eu não queria comer, apanhava porque eu comia demais, apanhava porque eu queria sair, apanhava porque eu queria ficar. Não, mas ele desconfiava, sim. Ele era muito desconfiado em relação a qualquer coisa sua. Sim. Ele não, não, não depositava confiança em você. Sim. Uhum. Ah, e se tua mente te protegesse isso era pior, né? exatamente era pior para todo mundo era pior então talvez a sua mãe até se omitisse por alguma coisa e você sentia se toma se sentia culpada ela ficava culpada por não fazer nada naquela hora sim né? naquele momento é exatamente. mas também passava por cima depois né é, aí depois ela ficava comigo, me dando carinho e tal, me dando, é. como se estivesse remendando, né? Isso, é a culpa, né? Ela tem ela culpada, se sentia culpada por isso, porque você apanhava por causa dela. Uhum. Você nunca percebeu? Uh -uh. Pois é, ele descontava em você todas as inseguranças que ele tinha com a sua mãe. Entendi. Entendeu? Uhum. Era uma pessoa difícil, né? Muito. É assim, eu sempre tive ansiedade. Só que agora, ah. os dois últimos anos pra cá, eu tô num nível que eu não consigo controlar mais. Eu não durmo mais. Tá. Meu é, corpo todo formiga, essa é, Então, coisa, essa tua ansiedade, ela é gerada pelo por não ter tido até hoje um resultado, um retorno, que você se via merecedora por ter tolerado toda essa situação que você tolerou. Uhum. Em relação ao pai. Uhum. Então, você pensa você, na tua cabeça roda assim o negócio. Poxa, eu sempre tolerei tudo, aguentei. E, e qual é o retorno que eu estou tendo? Nenhum. Parece que minha vida estagnou, parou. Exatamente. Você entendeu? Então, o seu futuro, ele, ele é visto pelo passado. Como se, for, como se o seu futuro, ele vai ser, assim, alguma coisa desastrosa. Uhum. E o seu medo é muito grande. Você procrastina muito as coisas. Você quer fazer alguma coisa, você tem medo de fazer. Você não faz, por medo, né? É. Uh, oportunidades, eu sei que você já teve algumas. Mas você fugiu delas, você não viu abertura nessas oportunidades, é isso? Eu acho que é. Eu acho que é, isso. é você fala que acha que é, para você não assumir que você teve e fugiu. Então você coloca no achismo. Na minha vida sentimental também, não sou uma merda, sabe? É, tu, tudo para você, porque a vida, a vida afetiva, a vida com o parceiro, né? É, é temerosa. É, vem a imagem do pai. A que eu tenho é que ninguém me enxerga. Aham. Uhum. Por que, que ninguém te enxerga? Porque ninguém te socorria. Então, no momento que você precisava, você não tinha socorro. O socorro vinha como um agrado, mas depois de você ter sofrido, toda aquela... Né, toda aquela, a, a, a, ter apanhado todo sofrimento uhum. e injustamente. Isso causa em você uma revolta muito grande. Você não consegue progredir na vida você passa a ter problemas de recalque, você se inferioriza diante de outras pessoas, uhum. sendo que você tem um valor muito grande, né? Faz assim, você tem como fazer pelo menos uma consulta comigo, alguma coisa? Eu vou, eu vou te mandar mensagem para poder marcar. Tá, manda uma mensagem, a gente, sabe, vamos marcar uma consulta, aí eu detecto muita coisa em você que eu não posso falar aqui. Tá bom. Tá bom? Mas tá bom. todo esse processo está que o seu pai realmente ele tinha uma desconfiança muito grande de você através da desconfiança da mãe, bateu em você. Entendi. Entendeu, meu amor? Tá uhum. Tá bom, obrigada. nada, um beijo grande pra você. beijo. Tchau. Tchau. Bom, para quem quiser entrar em contato comigo, então, é só ligar para... Tô aqui em São Paulo, em Santana, tá? 60 metros do metrô Santana. O número do telefone São Paulo é 11, né? Código de área E o WhatsApp, também o... Como é o Telegram, né, Jean? O Telegram é 9... 9675 5250 99675 5250 e o fixo é 11, 29 9, 5, 0, 8, 3, 4, 3. 11, esse é o fixo, 11, 29 vou aguardar por você. Então, para quem quiser entrar em contato comigo, mais uma vez, pelo nosso WhatsApp, 99675-5250. Pessoal, tem que contar para vocês que eu trabalho, além do registro da memória celular, que chega lá, que eu canalizo o seu subconsciente e trazemos todas aquelas meleca tona sabia? E quando vem à tona, a gente passa a peneira e tira tudo, porque não vale. Sabe, você vale muito mais do que qualquer medo que ficou encrustada em você, que ficou tatuado, porque essa tatuagem não é tua. Então, ela não existe. Nós vamos tirar, eu tenho a radiestesia magnética imantada que vamos dar o curso daqui a pouquinho eu vou falar dele e também energia fria vibracional que esse é faz parte do nosso pacote que são sete sessões né a consulta sete sessões uma vez por semana por uma hora para quem quiser saber mais vai para o meu Instagram Armin oficial Vai para o meu YouTube, YouTube, vão lá, gente. Oh, aperta o sininho, nós já estamos com o YouTube liberado para dar cursos, para fazer uma série de coisas através dele. Vamos começar em breve. Então, o YouTube é oficial, ah, não, é. E agora eu não sei se é a Armin é Oficial, ou se é oficial, Armin. Não, é oficial Armin de Gourmandian. Esse é o YouTube e também. Né? Você participe, pode perguntar as coisas pelo YouTube que eu respondo. Eu procuro lá, eu acho, viu? Porque vem no meu e-mail que você mandou de recadinho pelo YouTube. Aperte o sininho, se inscrevam. Gente, não percam a Energia Fria Vibracional Curadora. Hoje eu não vou falar dela, né? Mas ela é maravilhosa. E vamos atender o ouvinte, Jean? Alô? Ah, alô? Quem está falando? É a Kátia. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, só um minutinho, eu vou tentar sintonizar aqui. Como é que é? Vai tentar sintonizar. É a Kátia que está falando. Sim, Kátia, eu tô entendendo. Mas tá sintonizada já? Aqui, foi. Então tá bom. Pode falar, Kátia, o que que tá acontecendo com essa menina? Então, é, eu vi a última moça falando, é como se tivesse um filme. Não a gente pode comparar a nossa história de vida com outras pessoas. Mas é. eu passei um pouco dessa situação na minha infância, né, e me sinto, assim, meio escasso, assim. sem saber soluções para algumas coisas que acontecem e não definem na minha vida, né? Sim. Sabe por quê, Kátia, a surra, ela paralisa. Sim. Quando você apanha, você se revolta muito. Aham. Uhum. Mas você toma duas atitudes, ou uma ou outra. Ou a tua revolta faz você agir e ir para frente, mas não como uma ação, eu falei agir, mas como uma reação para mostrar para você e para aquela pessoa que você pode mais. Ou então ela te, te estagna, ela te para. Uhum. Mas uma coisa é muito certa para quem apanha muito na infância. Apanha até porque esqueceu de apanhar antes, né? Sim. Uh, ela, ela fica uma pessoa muito cruel com ela mesma. Uhum. Sabe? E como que é isso de ser cruel com ela mesma, Armin? Você se poda de tudo. Você Sim. se, se autoflagela, você bate em você através da prisão que você coloca no seu emocional. Uhum. Você não se envolve com quem você ama. O que é envolvimento? É bom se envolver? Depende, não é bom ficar se envolvendo com todo mundo. Imagina, eu atendendo 300 pessoas, vou me envolver com as pessoas? Não dá. A gente tem que ter uma visão fria, lógica, para poder tratar a pessoa, mas colocando sentimento. Mas, mas não envolvimento, entendeu? Agora, se você tem uma relação afetiva, uma, uma relação, é, vai, com aquela pessoa, uma coisa mais forte, você se envolve, lógico, você participa, né? Não é se envolver, hum, mas você hum. participa. Isso é muito importante participar. Uhum. O que acontece? Que é a...